Agora é de seu chão Vamos evitar a queimada Pra as a floresta que dá do Vamos devolver a terra Perfeita o índios do nosso Brasil uou, uou, uou. Eles vêm de capitada, pintada Com seu é ar e fecha na mão Aqui é onde eu vivo, aqui eu tenho liberdade, aqui eu saio pra qualquer canto, aqui eu posso lutar por uma coisa que é meu direito. Dizia que a gente não era índio, que a gente era caboclo. agora toda a vida a gente soube que a gente era tupinambá. Chega da CRP quando nós falamos fala na casa da gente, né? Aí era a casa sagrada, onde todos os meninos da gente iam para rezar, para fazer o banho, né? O médico, a base de Deus, era o João de novo. O nome dele é João... João Ferreira da Silva. João Ferreira da Silva. Agora é conhecido por João de Nô, porque o pai dele chamava Nô. Esse quarto aqui foi feito por santo. Depois que o povo que tomaram tudo, que, hum. que acabaram com tudo, aí a gente tirou o santo e botou lá. Mas aqui era um quarto dele rezar, tinha um ele, banquinho, ele a era... mesa, aquele mesmo atalho, era daqui. Eu ele morava aqui nessa casa, essa marinho, casa foi ele que fez. Pai. Esse aqui era Jurandir, meu filho, quando era pequeno. Oh, aqui era ele, aqui era uma casa que ele tinha de balaúço ali, que desmanchou e fez essa. Foi. Esse aqui era ele, ó. Oh, coro, né? É, meu sogro era é esse. Sogro. É. Como o povo foi tirando a escritura de terra e foi tomando as terras, foi tomando as terras, foi em, os coronéis foi chegando por mão do cacau, né? Foi apertando todo mundo. É. Quando ele morreu, tomaram essa área de terra que tinha essa casa, tudo. A gente tinha que sair, porque tinha pistoleiro pra matar, apertado demais, é. a gente teve que sair. A maior guerra no sul da Bahia foi de 1926 a 38. Para a demarcação de 50 léguas, onde o Ministério da Guerra declarou em 1926, publicou o decreto demarcatório de 50 léguas em quadro da terra Tupinambá. Naquela época, Marcelino liderava o grupo indígena do território, teve a terra demarcada de 50 léguas em quadro, onde ia ficar o povo Tupinambá, Bataxó e Aricobé. Gerou uma guerra tão violenta aqui no sul da Bahia, essa demarcação. A imprensa, a mesma matéria que publicaram na época de Marcelino, é a mesma que publica até agora. Que era o líder comunista, a célula vermelha implantada no sul da Bahia. Cada modo de vida que a gente tem, a gente trabalha coletivamente. Se você é curta, vem, ninguém tem salário, mas todo mundo ganha é igual. Mil homens do exército aí, ficou aqui durante 12 anos. No enfrentamento com a gente. Cada de uma doença implantada pelo governo dentro do nosso povo e quadro dizimou a população. Mas ele teve que se, se entregar para poder vir medicamento para salvar o restante. Os parentes foram levar para o Rio de Janeiro, né, preso e assassinado como comunista. E a terra da gente foi a, a, arquivada depois de demarcada. Esta aldeia, levanta. Nós aqui mesmo fiquemos em um pedacinho muito pequeno, foram empurrando, empurrando e a gente ficou só nesse pedacinho que, que hoje a gente vive aqui. Mas outros e outras famílias todos foram empurrados e cada quem foi ficando num pedacinho de terra minúscula. E é hoje, depois da luta, que a gente retomamos várias áreas, né? Já se encontra uma área bem maior. Todas essas, essas entradas aqui são, são estradinhas. São estradinhas, né? Toda, toda a estrada que vocês pegarem, vocês vão ver uma roça de mandioca, roça de cacau, roça de abacaxi, roça de banana. Então, aqui, assim, então, eles não, não, ficam, não ficam parados. Então, o horário aqui de acordo é quatro horas, três horas. Tem mães que trabalham aqui o dia todo aí tem creche. Aí, para as mães, alunas, mães funcionárias e as mães alunas, que trazem seus filhos e deixam aqui na creche, assim, para elas poderem estudar. Até mesmo para trabalhar, a roça também pode deixar aqui na creche. A gente queria saudar todo mundo que veio e dizer que essa programação aqui ela foi feita para a gente conseguir se envolver nessa agenda aqui nesse momento né da aldeia e poder mais tarde a gente organizar uma agenda positiva entre a companheirada toda. A gente... Foi muito mobilizado para tentar discernir o que é que essa mídia está passando aí, o que é que é real e a gente vê que não é real. Então a gente veio aqui pra gente. A gente não veio aqui ajudar os estupina, A gente vê que se ajudado. Eu acho que a gente vê que se ajudar. Bem, é né? A gente não veio ajudar os estupinam. A gente está vendo que aqui a parada está bem organizada e a gente se sente muito honrado de estar aqui. Obrigada. Mauamai. No dia 19 de abril de 82, nós ocupamos a primeira área de 1079 terra no, no, no Municipal Brasil. Nós passamos 16 anos entrando, fazendo retomadas e saindo debaixo do cacete de polícia. E depois veio a lei de que nós não podíamos fazer retomada mais não, porque tinha que esperar pelo julgamento da ação de nulidade de título, que se encontrava no Supremo Tribunal. Então, 16 de novembro de 99, nós ocupamos 10 fazendas. Encheu com o Brasil de polícia, 350 policiais militares, e no outro dia a polícia entrou tirando todo mundo das áreas. Aí chegou lá, com 350 policiais. Coronel Santana, um homem com braço dessa dulçura <risos> Tu veio sumindo o pessoal eu fiquei preocupado de um uns gritos, né? Brinca o ritual aí desses caras que eu vou conversar com esses camaradas é. O Coronel Santana veio, eu fui encontrar com um homem Eu disse, quem é você? Eu sou o Coronel Santana, comandante aqui dessa tropa. eu disse que eu sou cacique naíta aqui, representante dessa comunidade aqui, fui pegar na mão dele para tentar balançar o braço, ele balançou meu corpo pra... eu disse quem foi que lhe trouxe aqui, quem foi que mandou você vir para aqui, porque pelo que eu sei da constituição, viu? você não tem nada a ver com o problema indígena, Viu? O artigo 231 fala que é reconhecido aos índios sua organização social, costume, língua, crença e tradição e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupa, competir na união, demarcá-las, proteger e fazer respeitar o direito dos seus bens. Não é você não, não tem nada a ver com você não. Pode sair daqui que é bom. a do movimento não sabe nem onde está o direito da gente, mas na hora que a gente começa a participar do movimento, a gente sente, a gente vê onde que está o direito da gente para a gente sentir toda a energia para a gente, também. Lá onde a gente mandemos desacupar é o parque do Monte Pascual, indígena. Do tempo que eu era menina, era essa coisa, não podia nós andar. Os pais meus, meus avôs, não tinham acesso. Esse pegava índio, batia com caça no rosto quando o índio ia matar uma caça para alimentar o seu filho. Esse que tomava a caça e batia no rosto do índio. Aquilo ali deu uma excitação na gente. não Isso é muita covardia. Nós somos donos e nós não temos ousadia, não temos acesso dentro tem do que é nosso. Aí, então final, nós fizemos um movimento. como lá madrugada e mandamos ocupar. Daqui da aldeia eu não saio. A solução é juntar todo mundo que nós estamos aí e crescer para poder. A força para poder buscar, porque os políticos não, não olham para esse lado. Essa bichinha, sustentar pobre, é bom. Oh, a gente tem oh, a coragem de ocupar a terra, tem a coragem de fazer a caminhada, tem a coragem de chegar até o governo, fazer o pedido. Agora, porque a gente não, não fizemos mais coragem para poder dizer assim, não vamos se organizar para nós podermos votar. O outro está lá na prefeitura dele, comodando a prefeitura, o gabinete dele, né, comodando da cidade, senta lá na patrona dele, roda pra lá, roda pra cá, e disse assim, acontece do acontecer, bate em cima da banca, quem manda aqui sou eu. O povo hoje mudou uma sociedade cultura, eles querem dignidade, eles querem ser dignos da tua raiz, do teu fruto, da tua terra. Se o povo lá se aguanizou, se o povo lá se uniu para ter força, então eu aqui tenho também a se unir com eles. A minha primeira vez plantando, né? Eu acho que os movimentos sociais, eles precisam mesmo estar se articulando o tempo inteiro. É, apesar de ter uma veia política um pouco diferenciada de um para o outro, a gente percebe a necessidade de estar dialogando, pela luta, já que a luta é a mesma. Ou a nossa teoria tem que se aproximar da nossa prática. Então, o Levante ele traz essa essa perspectiva de a gente estar lutando por, pela terra e entendendo por que estamos lutando, né? estar tá metendo a mão na massa mesmo. Né? No nosso caso, a gente está mais na luta <risos> do que na, na lida mesmo, né? É, eu, particularmente, nunca tinha participado de atividade com a terra diretamente no que se diz em agricultura. Para nós fazer 15 dias de tecnologia. Olha o trabalho que a gente estamos fazendo aqui. Isso é trabalho, é enxada, é no cabo da enxada. Também não deixamos de estudar, de colocar nossos, né nossa comunidade para estudar. Tem cursos como esse que está sendo realizado aqui, né? Daqui, é, do, ali no Terra Vista, também que a gente faz vários cursos técnicos. Essa convivência... Desses três dias aqui, é, com esse grupo, né, trabalhando, vendo a experiência de outros movimentos. São exemplos de, de guerreiros né, que vêm transmitindo para a gente essa energia de que não, posso, não, posso, não possamos desistir da luta e que não precisamos de, de agrotóxico para poder a gente fazer, é, adubar uma, uma terra, porque tem ali né, o exemplo que eu não tinha... Não tinha lá comigo de fazer o adubo dessa forma aí, né? É um calcareiro velho que sobrou aqui. Nós vamos ver daqui um ano, mandar mais para a gente ver como é que tá, tá sem nenhum fruto. Agora ele foi adubado, calcareado, colocado em gazeira no pé dele, cobertura morta. De gazeira que é rica em nitrogênio. Fazer um consórcio grandioso com pupuaçu, com açaí, com banana, com ginipá, plantar feijão, milho, aipim. Então criar uma, uma mescelânea de coisas que a gente chama para que possa um aí ajudando o outro. Eu gosto mesmo de tá fazer a podagem aqui. Usando para cobrir a, as mudas que a gente, nós estamos plantando agora. E serve para evitar né? a evaporação de água. É muito satisfatório. Né? A união de vários movimentos, seja do, dos indígenas, seja dos movimentos de luta pela terra, os estudantes da Universidade Federal da Bahia, da Universidade Federal do Recôncavo, os grupos dessas universidades. São muitas pessoas no trabalho coletivo e a gente sente esse pertencimento, né? Essa volta à ancestralidade do Pinamar. Ali, mais ou menos aqui, assim, no topo da montanha da, da, da Serra, tem uma ocazinha que lá era o refúgio do Caboclo Marcelino quando ele estava foragido. Demora dois dias a pessoa caminhando de pé. É difícil, é subindo, tem pedra, tem, tem limo, tem. Tá é. A gente foi tirar como é Ana? Né? falar a embira a para fazer nossos trajes. Aí nós aproveitou e deu uma passadinha por lá. Quer dizer, por um acidente, né? que nós passamos por lá, nós se perdemos, aí nós chegamos lá, foi, nós chegamos lá, aí nós descobrimos. Marcelino já era, nós sabemos que ele morava ali, mas e nesse tempo, eu acho que ele era muito criança, aí minha avó era casada com o filho dele. E aí eu tô achando que tá acontecendo a mesma coisa, de certos tempos pra cá, tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu com ele. Todo mundo só vê a polícia atrás de babau, vê de tanta coisa, tudo, só diz que é tudo é babau. O que acontece de qualquer canto, só diz que é babau. E babau nem lá não tá. Tem, vez que é, tem uma vez que lá de perto, perto de Camacana aconteceu um taxista, mataram um taxista, mas diz que tinha sido babau. E foi, que era, o policial estava aqui. Alex, o meu, meu, meu delegado Alex estava aqui. Aí quem ligar ele, ligar, ele também ligou pra lá. Espera aí, Babau tá lá. Tava tá lá se babotar tá aqui, junto comigo aqui. na nosso Desde que nós começamos a se reunir e, graças a Deus, sempre estamos juntos. O que só faz a reunião é com ele e nós mulheres também. É homens e mulheres, maridos mulheres, filhos, crianças. Todos participam. Vez nós vezes na Nós na Às vezes eles acham que nós estamos fazendo a retomada porque nós queremos ser conhecidos, nós queremos, sabe? Ou porque são ladrões. Somos ladrões. Não, a gente está lutando bandidos. por uma coisa que já foi dos nossos antepassados. Só existem mais conflitos. É, Fazendeiros, não querem fazendeiros querendo matar índio querendo fazer isso por causa do governo. Porque ele sabe que a terra é do índio, mas ele não, não faz, não quer saber. Ele quer saber de quem pode dar pra ele, por mais que ele tenha, mas ele só quer dinheiro, só quer mais poder. E eles pensam assim que com dinheiro ele pode comprar tudo. Então a felicidade. Estou precisando de Dilma. Como uma presidente que nós batemos lá para resolver o problema das mulheres, eu peço a ela que ela indenize esses fazendeiros e tire de nossa área. E deixe nós para viver bem feliz. Que eu ainda vou agradecer a ela, porque nós precisamos de nossas terras. E temos 270 famílias aqui dentro da aldeia do Pinambá de terra do padeiro. E essa família que está dentro é resistente, nós precisamos os até passado nasceu, morreu, estava, morreu, tudo e foi enterrado aqui. Um então, se nós nem morto, nós não saímos.